Algo tão pequeno como o voo de uma borboleta pode causar um tufão do outro lado do mundo. Teoria do caos.